Pois é, eu sou o Ricardo Reis. Agora, vou passar para vocês os slides aqui. É, onde tudo começou, o Anime G Festival, vou explicar para vocês agora. É, a ideia inicial nossa nunca foi, propriamente, ganhar dinheiro né, imediato. Nós queremos mesmo aparecer a questão das doações, né, fazer estudar instituições de caridade, filantrópica, etc. O nome, Anime Gym Festival, qual foi a fundação do nome em si? É, quando a gente teve a primeira ideia de fazer o nome Anime Gym Festival, eu queria mostrar para o pessoal que, além do público geek, poderíamos agregar outros segmentos. É, a área de cosplay, hoje em dia, está em evidência, o K-pop. O mundo geek em dia, ele está totalmente ampliado. Então, queremos sempre poder deixar uma coisa assim, evidente e agregar é, valores né, em si. Porque, como o anime ele veio da, da tradição japonesa, a gente trouxe para o Brasil e queríamos deixar essa coisa mais, é, mais assim, familiar né, com o nosso público, com a nossa cultura. Primeiro, o anime 1.0, 1.0, né, que seria, foi na Vila Cultural. É uma equipe pequena também, resumida, porque era um projeto bem pequeno mesmo, mas tinha uma expansão muito grande, propriamente dita. É a falta de experiência também, porque quando você começa um evento em si, é, a gente acaba tendo que ter uma certa amplitude né, de pensamento, o que, é que a gente pode agregar, o que pode estar fazendo. Estrutura menor também. Como um evento pequeno, a gente não tinha uma estrutura muito legal para poder estar fazendo aquela Expansão de pensamentos, mas o projeto em si já estava bem adiantado. Né? É, então, o evento em si ele foi beneficente, a cada ano mais de 2 mil toneladas de alimentos para poder fazer doações de entidades filantrópicas, beneficientes. 2 mil pessoas a gente teve no nosso evento, primeira edição né? 1.0. Esse aqui é o espaço que a gente teve lá na Vila Cultural. Muita gente, estande, vendas. E foi bem legal. Sabe, assim, é, a interação com o público em si, o pessoal se divertindo bastante, gostando muito do, da, da ideia em si, porque os eventos em Goiânia, infelizmente, tinham uma quantidade de valores muito alta. Né? Então, a gente tentou é, trazer o pessoal em si com apenas um quilo de alimento perecivo. Um quilo de alimento, você conseguia ter acesso ao evento, você conseguia deslanchar o que você queria mostrar para o pessoal, que seria, provavelmente dito, curtir um evento. Né? Então, tivemos cosplays, vários cosplays mesmo, de vários segmentos, Brasília, Nápoles... Em vários lugares do Brasil, que veio também para a nossa cidade aqui de Goiânia. É, tem uma banda, a banda trouxe mais de mesmo umas 6 mil pessoas, já em todos os eventos dele que estiveram feitos, só que o nosso lotou. Você dá para ver a área que foi muito lotada, dá para muita gente mesmo. A banda Skills de Brasília. É o Anim Festival 2.0. Vila Cultural, novamente, no centro de Goiânia, no coração. É, equipe um pouco maior, né? É, um pouco mais de experiência, porque a partir do momento que você está fazendo um evento e se si você vai adquirindo um certo crescimento, agregando mais valores, agregando mais conceito no evento, então a intenção nossa era essa. estrutura um pouco maior, conseguimos agregar um pouco mais no palco, estrutura de palco melhor também, iluminação, etc. foi muito bacana. Meu. E o evento foi pago. aí Foi um valor muito bacana mesmo. O pessoal ficou totalmente satisfeito de estar fazendo aquela experiência nova né, de um evento totalmente um valor aquisitivo muito baixo e agregando mais pessoas no evento. Em torno de 1.600 pessoas somaram nesse evento da edição 2.0. Aí tivemos cosplays, vários segmentos, tivemos também premiações muito bacana A premiação inicialmente era uma premiação, digamos assim, um pouco menor, mas aí só foi só crescendo e assim agregando mais pessoas a desenvolver o seu trabalho de cosplay, porque atrás daquela roupa toda trabalhosa, né, existe uma pessoa que está dedicada a querer participar não só para ganhar a premiação em dinheiro, mas ela quer... Mostrar o que, é que ela tem de prioridade, ela quer mostrar os conceitos dela, quer mostrar o que, é que ele pode fazer de melhor. E temos aí os dois Troopers, o Scorpion, a Mulher Maravilha, né? Supergirl. Isso aqui foi uma foto que a gente fez para o jornal O Popular, né? foi muito bacana. Conseguimos fazer uma expansão muito grande do nosso evento, com vários cosplays hipnólogo, ilusionistas. Edição Anime 3.0. Vila Cultural, novamente. Muito bom. Equipe qualificada. É, várias coisas conseguiram ser alinhada né, no, no Animijin 3.0. Conseguimos trazer várias atrações bem bacanas também para o evento em si. Com mais experiência, claro com mais envoltura no um evento, foi muito interessante mesmo. Estrutura maior, muito elogiada, muita gente estava lá no evento falou nossa, a primeira, a segunda edição foi ótima, mas a terceira foi perfeito Eu consegui identificar esse carisma do público em si, com a festival Festival, é, estando ali desde o começo, seguindo o evento em si e acompanhando o crescimento dele, né? Aí foi evento pago, né? mas um valor também um pouco maior, um pouco, mas o pessoal já estava tão satisfeito com o evento em si, que ele já estava falando assim, ah, vamos lá encarar esse evento, vamos ganhar essa premiação, concurso cosplay, concurso K-pop, ilusionista, bandas em si. Tivemos duas bandas né, no Anime AnimeG, é, coisa que muito raramente acontece nos eventos assim, de, de anime, é trazer várias bandas. A gente conseguiu trazer YouTube também, de São Paulo, foi muito bacana mesmo. Em torno de 2.500 pessoas dentro do de um evento. Foi muito interessante. Muito bom mesmo. Esse aqui vocês dão para ver. O salão inteiro, repleto de pessoas. Tivemos ao fundo, à esquerda, uma arena iSoft. Lá no fundão, a gente teve a ideia de jogar um telão para o pessoal jogar. Um telão muito grande mesmo. O pessoal conseguiu interagir bacana. O palco estava bem à frente né, do pessoal. tal. Essa, mais ou menos em torno de. Só nesse salão aqui deu uma, mais de 1.500 pessoas. Só num salão desse. Ah, outra coisa. É, a gente sempre preza a questão do. em si, né? Para poder pensar no próximo. Então, é, tivemos um, uma pessoa no nosso evento, muito agradável, um cosplay, que ele chegou. Nosso evento, acompanhado da mãe dele. E a gente fizeram o quê? Tava com o palco todo montado lá, tudo certinho, aquela coisa assim. A gente fez a programação toda na parte de baixo do palco. Pensando no, na parte do, menino, do garoto, sabe? Porque a gente queria mostrar para ele que ele é uma pessoa que tem tanto valor especial como qualquer outra lá no evento. Então, a intenção nossa era essa, mostrar para as pessoas que devemos valorizar muito mais o ser humano em si, né? E poder trazer o sorriso, porque a felicidade que esse garoto ficou, quando ele, quando ele chegou no palco lá, que o pessoal aplaudiu ele no palco, é, que o pessoal olhou para ele e falou assim, mandou muito bem no cosplay. Foi uma felicidade muito grande, a mãe dele agradeceu bastante, acho que isso aí é uma coisa que deve repetir várias vezes, sabe? é muito bacana mesmo. E a gente se sentiu muito satisfeito de estar fazendo ele feliz né, em si. Além de estar agregando com a entidade filantrópicas, além de estar fazendo tudo isso, a gente teve uma atitude assim, que marcou essa criança. Foi muito interessante. É a Animiginha, Campus Pari, a gente dá uma oportunidade aqui muito grande. Eu agradeço muito, muito, muito a toda a organização da Campus Party que acolheu essa ideia, acolheu esse projeto em si, né? É, agradeço muito ao meu amigo Thales, que é o, a parte responsável aqui também por essa parte do, de programação do evento em si. Agradeço a si toda a programação, toda a estrutura, todos os funcionários da Campus Party que promoveu esse evento bacana. E certamente vai repetir agora, né, no ano que vem, até novamente aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem encolhido sempre pelo público, porque eu acho que é um marco muito grande. A gente conseguiu expandir e trazer até a Goiânia esse evento maravilhoso, que só traz coisas interessantes, só traz para a população ideias maravilhosas. Então, é isso que eu prezo e agradeço muito pela Campus Pai. É, temos a primeira edição, a segunda edição e a terceira edição, que foi marcado, Muito bom mesmo. Agora, eu vou apresentar para vocês a quarta edição. A quarta edição ficou para janeiro de 2020, um evento que promete trazer uma variedade gigante de vários segmentos. Inclusive, trazemos batalha de rimas para o nosso evento. Agregamos outras coisas, sabe? Porque uma coisa que falta muito nos eventos é poder, de anime em si, é trazer, reunir tudo isso em um único evento. E a gente conseguiu fazer essa junção, é? uma junção que foi bem interessante, foi bem bacana. E o Anime Gym ele vai estar personalizado né, com o tema dos Tawos, que é um tema que eu gosto muito, que eu prezo muito por esse tema. Então, a gente vai estar com os ingressos personalizados. É, vamos estar com toda a programação baseada, sempre no prezando o melhor para o evento em si, trazendo atividade, interatividade para o público. E, assim, janeiro... Eu tenho certeza para vocês, vocês podem seguir pelo nosso Instagram, @animijin no Instagram, e poder conferir as nossas programações em si. Depois, agora, desse mês, agora em diante, vamos dar continuidade firme a todos os projetos em si. Então, é, a gente conseguiu fazer essa arte aqui, para dar uma, uma ideia do que, que seria o Animigin né? 4.0, que é a quarta edição nossa. Só que, na verdade, provavelmente dito, seria, vamos falar, a quinta edição, né? Como a gente está aqui no palco agora, fazendo uma, um evento hoje que vai começar, já marcando agora, das 11 horas até às 18, mas em torno de umas 19 horas nós temos uma programação extra, que vai ser o DJ, é, o DJ Tubarão, vai estar tá em palco aqui, trazendo toda a estrutura dele, vai fazer uma coisa bem bacana aqui para finalizar com chave de ouro a Campus Party em si. É, então, assim, isso aqui é só uma amostra, né, que seria do que, é que vai ser o Anime G. Hoje, estamos já com aproximadamente três anos de eventos em si, seguidos, marcando sempre, respeitando o público, trazendo atividade, interatividade, e ouvindo em si a opinião de todos, sempre. Para poder proporcionar um melhor evento a todos e trazer uma atividade bem bacana assim, para todo mundo. Agradeço a todos. Esse aqui é... Liga a gente no Instagram, temos a página do Facebook também. Vocês podem estar adquirindo o fly também, que a gente vai distribuindo também em breve, durante todo o decorrer do evento. A gente vai lançar no local aqui para vocês poderem pegar e conferir, seguir a nossa página. Porque a ideia nossa é essa, agregar valores e trazer em si vocês ao nosso evento. Que vai trazer muita coisa que vocês vão agregar bastante, o conhecimento em si de todos. É, vamos dar uma oportunidade para falar aqui um pouco mais do Animagin, do meu amigo Leonardo. Vou passar o microfone. É, Ricardo, é, eu queria saber um pouco de como que começou o Animagin, como que você teve a ideia de criar o Animagin e a questão também de Alguma história que aconteceu lá, que, algum problema, alguma coisa assim? É, o anime disse, em si, ele foi provavelmente dito, né, vamos falar assim, ele teve um, um propósito muito grande. Ele começou de uma ideia de trazer o que pudesse trazer de melhor dos animes. Sabe? Porque hoje em dia a gente vê é, que os, alguns segmentos ele não se consegue agregar muitos valores. Então a gente conseguiu trazer tudo isso de junção em um múltiplo objetivo. Só que no, no começo mesmo, como a gente estava falando nisso, a ideia inicial seria trazer mais para a arrecadação de alimentos, um evento bilantrófico, beneficente. E hoje em dia a gente tem um resultado bacana, o reconhecimento do público em si. Mas a gente quer explanar mais ainda esse, esse, essa ideia, esse desenvolvimento em si. E uma história que aconteceu, assim, legal lá, no evento? Ah, tem muitas histórias, no né? Durante esse tempo todo de Anni teve várias histórias que, assim, marcaram nossas vidas, né? Tipo, a gente já chegou a distribuir alimentos, chegou em entidades filantrópicas para fazer a distribuição, e a pessoa falava, nossa, ficou perfeito essa alimentação, esse, esse, essa, essa doação caiu para a gente como algo, assim... Ajudou bastante, sabe? Então, quando a gente vê isso nos olhos das pessoas, de falar, nossa, vocês fizeram um evento para poder agregar e trazer é, o que pode trazer de melhor, né? Uma doação de alimento. A pessoa agradece e fala assim, nossa, muito bacana a atitude de vocês. Então, isso aí é muito recompensador. E a questão do palco, já, já deu algum problema no palco, no, no evento? Já já Já demos um problema inclusive esse assim, problema no evento é, uma, é muito comum de acontecer né? tipo quando você está em cima si, na frente de um palco né uma programação aconteceu de a primeira edição faltou luz no espaço foi uma loucura aquela ficou sem energia aí ficou aquele tanto de gente lá e eu pensei pronto agora acabou né o evento ninguém vai ficar mais pro evento ninguém vai querer ficar todo mundo vai embora Aí, a surpresa minha é que o pessoal não falou, não, vamos ficar. E a gente gostou do evento, quer continuar aqui, vamos esperar a luz, a luz vai voltar de palco. Falei, pessoal, tem certeza que vocês vão ficar mesmo? Vocês podem, está liberado, tá, vamos ficar sim. Então, assim, desde o início, a Nimi já foi, já teve uma recepção muito grande do público. E outros problemas que já teve, né, mas de, de, é, iluminação, às vezes, dá uma falha, mas o pessoal programação, às vezes sai alguma coisa, mas a gente consegue sempre poder alinhar o evento e dar tudo certo sempre. Isso aí é uma coisa muito... É, que nos motiva a caminhar cada vez mais próximo. Perfeição, né? E você tem outros eventos além do Anime Gym, Você participa de outros? Você é responsável por outros? Sim, eu já recentemente eu fiz o Infinite Games, que é um evento de voltada público de é, de Gamer né um lol, campeonato Free Fire e teve uma recepção muito bacana foi muito interessante mesmo porque o público em si eles estavam lá competindo teve vários times né que se juntaram para fazer a competição e o que ficou mais bacana ainda é porque o pessoal falou só assim, por mais que vocês não tiveram a ideia de fazer nunca um evento voltado para o público Gamer mas foi muito interessante, porque o pessoal começou a, a entender o, que o Anime G não era só um evento de anime, de geek, cultura geek, mas sim que estava se aprofundando num evento voltado ao público, né, em si, tipo Free Fire, LoL, CS. Então, isso aí que é interessante. A galera saber que a gente está expandindo nossos conhecimentos e tentando trazer o máximo possível de valores para o evento, para poder somar, né? Certo. E próximos eventos, então vai ter o Anime Gin em janeiro, deve ter esse assim, Infinity pra frente, o Geek Gin. Isso, é? Vai, é, o Anime Gym tá pra, pra janeiro, o no nosso evento agora. É, vamos falar do nosso carro-chefe, né? Que é o que mais a, o público se gostou mesmo. E o pessoal tá. O pessoal deixa de viajar em janeiro, né? Talvez viaje, muita gente fala, ó, oh, eu ia viajar, mas só por causa do anime eu vou ficar. É... Depois eu viajo, vou esperar a data sair. Então assim, a gente jogou a data aproximadamente para 12 a 13 de janeiro. Mas é... ela pode estar tá acontecendo nessa data específica, né? E lá para julho, certamente vai sair o Geek Jin, que é a nossa edição segunda, né? Que seria uma, uma amplitude do anime Jean. Depois que a gente viu que a ideia do AnimeGin deu certo, a gente tentou fazer um, um outro evento para poder trazer um, mais pessoas, mais motivos para agregar no nosso espaço. E certamente vai ter outros, outros eventos nossos. Então, vocês podem estar acompanhando lá, sempre na página do AnimeGin, você vai acompanhar lá e vai saber. Nossa, um outro evento apoiado para o AnimeGin. Infinity Games, GeekGin e outros eventos que vai saindo decorrente da única fonte, que é o AnimeGin. Eu quero trazer o Bruno, que ele vai estar responsável pela nossa parte aqui no Anime 4.0, ele representa o K-Pop hoje em Goiânia, muito bom. Bom dia pessoal, meu nome é Bruno, eu cuido da parte K-Pop no estado de Goiás. Eu fico muito lisonjeado pelo convite de cuidar do K-Pop aqui na Campus Party hoje, que é a primeira vez no Brasil que vai ter K-Pop na Campus Party. E graças ao Ricardo, a gente vai estar aqui hoje cuidando do Random Dance, vai ter uma palestra da Naira Nunes, que entrevistas os astros coreanos, e as apresentações de cover aqui hoje, 3 horas da tarde. E hey aí agora eu te perguntar uma coisa, você como representante K-Pop aqui em Goiânia, o grupo em si, né, que é muito fantástico, qual é a, a emoção que você sente da Campus Party estar apoiando um evento que primeira vez, né? Se brinca até no Brasil dentro da Campus Party com o grupo K-Pop em si. Ah, eu acho muito incrível, porque saber onde a cultura coreana chegou. Porque antes, de 2011, quando eu comecei a cuidar disso e tal, era muito restrito, a gente fazia evento em, no Parque Flamboyant, não sei se vocês conhecem. A gente fazia evento lá, era piquenique, a gente sentava no chão. E hoje não, hoje a gente já faz evento em teatro, hoje a gente faz show, traz o pessoal lá da Coreia para fazer show em Goiânia. Então o público cresceu bastante. Ah, eu te pergunto uma coisa, qual é a, o que, como o público seu, K-pop, reagiu a tudo isso? Nossa, eles adoraram, daqui a pouco vai estar todo mundo aqui pra... Vocês vão conhecer o Hand on Dance, que é um vídeo que passa com 5, 10 segundos de música, onde todo mundo dança. Vocês vão conhecer, vai ser bem legal. Vai ter as apresentações especiais, eu acho que são 10, se não me engano, que vão vir apresentar. Vai vir pessoal de Anápolis para apresentar aqui hoje também. Vai ser bem ah, legal. Muito bacana. Então a gente vê que além do cosplay, temos o K-pop, né? Chegando com tudo. Porque o K-pop ele veio para o Brasil e se brincar hoje em dia. Como representa o Brasil no K-Pop em si? Ah, quem representa o K-Pop hoje mesmo é o BTS, né? BTS, Blackpink... O BTS fez um show de dois dias com um shows esgotados no Alliance Park. agora em maio, então, assim, tá muito forte, muito forte. Que o Alliance Park cabe 45 mil pessoas, né? Então, ou seja, o show deles é 90 mil pessoas. Nossa. Nem Beyoncé conseguiu 90 mil pessoas aqui. Então a gente vê que, eu, uma coisa que eu observo muito, sabe Bruno, é... A partir do momento que a gente foi mexendo com o grupo em si, né, os eventos, eu fui ver a, a essência do K-Pop, tanto que ele é, hoje é uma coisa objetiva, indispensável também. A gente fala ah, anime, anime, geek, mas se você for analisar bem, o K-Pop tem tudo a ver com esse mundo, com esse universo, né? É, hoje em dia, todo mundo que gosta de K-Pop veio do ataco né? Do evento de anime, porque... Gosta das aberturas de anime, a maioria que canta as aberturas de anime são da Coreia. Eles vão para o Japão e a forma deles se promover é cantando abertura de anime. Por exemplo, o Double S 5.1 cantou abertura de anime, o TVXQ cantou abertura de anime, a BOA, tudo da Coreia. São super famosos né? Ah, outra coisa para eu pergunto a você, é... qual é a expectativa para o Anime Jam 4.0 em janeiro? São altas, porque a gente vai receber um público muito grande, né? Então a gente já está começando a divulgar, o pessoal já está começando a se preparar para as apresentações porque tem o campeonato, né? então a expectativa é muito grande. Muito boa. Outra coisa que eu ia perguntar para vocês é a respeito do programação, porque às vezes a gente que é especial, o pop tá ali dançando, tudo arrumadinho, mas atrás de tudo aquilo ali tem o um quê? Além das apresentações, a gente tem brincadeira com brindes oficiais, a gente tem sorteio. O é, que mais? A gente tem convidados especiais e a gente traz convidados de fora para dar workshop, essas coisas assim. Muito bacana. Então é isso, pessoal. A, o, a cultura pop chegou no Brasil com tudo, né, Bruno? Isso, isso. E chegou para agregar. Eu acredito que vai ter os próximos aqui na próxima Campus Party, né? O pessoal do K-Pop vai estar junto com a gente. Tomara, né? E hoje vocês vão conhecer, sabe, uma, é, é espetacular mesmo. Eu mesmo já pude acompanhar de perto, igual o Geekji. É, a gente conseguiu fazer o evento agora em agosto, foi dia 4 de agosto, lá no Centro Cultural Sereia, no centro. né? Isso. Então, a gente teve a apresentação e tal. O pessoal sabe aquela coisa assim, de interagir, de dançar, de ensaiar. O povo é muito, muito, muito, muito é, organizado, animado, né? é organizado. Eu fiquei impressionado, porque... É, eu consegui acompanhar algumas danças, alguns ensaios né, em si. Porque pessoal as pessoas assim, faz uma coisa parecendo um robô, né? Um robô. É, dança tudo é, igual. É, porque é tudo sincronizado, aquela dança, é. como é que consegue aquele tipo? É, Embrano, explica pra gente como é que o pessoal se planeja é, pra fazer um, aquele ensaio todo, decorrer ah, daquilo. É assim, a pessoa tá vendo um grupo, daqui a pouco vocês vão ver uns clipes, vai passar, bem visual. E aí, você escolhe o grupo, aí você chama seus amigos da escola. É assim que o povo vai conhecendo. A pessoa fala, nossa, estou precisando para dançar, vem cá ver meu grupo aqui. Aí a pessoa vê o grupo, já começa a gostar, já forma 10 pessoas. E eles, A maioria vai em academia, aluga a sala de academia, eles fazem vaquinha, aluga a sala de academia e vão ensaiar. E aí eles ensaiam a coreografia que os próprios artistas põem no YouTube para as pessoas aprenderem porque eles, eles acreditam que é uma forma de divulgação da cultura coreana. porque Vocês sabem da treta da Ásia, China, Japão e Coreia, né? Vocês não sabem, não? É uma coisa meio histórica. A China invadiu o Japão, o Japão invadiu a China, e os dois invadiram a Coreia. Então, o presidente da Coreia, quando ele investiu no K-Pop, é a maior economia da Coreia, o K-Pop. Ele representa 50% da economia do, do país. Então o que acontece, é, ele fala que a arma dele para entrar em todos os países é o K-Pop. Então, hoje, antigamente você postava um vídeo dançando K-Pop, ele era bloqueado no YouTube com direitos autorais. Hoje não, hoje as empresas liberam porque é uma forma de divulgação, onde o K-Pop atinge mais pessoas. E então, daí ele falou assim, ele virou e falou assim, não, a nossa forma, de, a nossa arma de chegar em todos os países, Estados Unidos, Japão principalmente na China onde é um país meio comunista socialista é o K-pop onde eles conseguiram chegar onde eles pegam a... o público da China é muito grande muito muito grande que gosta é. de K-pop muito grande é impressionante a história né porque a gente olha às vezes o K-pop e não imagina o tanto de história que tem isso. por trás já né, de já tudo que é isso. só uns menininhos de cabelo colorido né isso exatamente é, verdade. é Bruno fala um pouco da sua empresa é, do K-Pop, como é que é aqui em Goiânia esse Bom, especialidade de vocês? Eu comecei no K-Pop em 2011, a gente fazia piquenique em parque e tudo mais E foi crescendo, o primeiro piquenique deu 40 pessoas, o segundo 60, o terceiro 100 Aí a gente já começou a fazer sala, os eventos de animes começou, viu que tinha um público grande Começou a chamar a gente para fazer sala, só que ainda não tinha uma empresa Aí eu participei de uma empresa em São Paulo, foi onde eu conheci, hoje em dia as pessoas, hoje eles são youtubers, são donos de empresas que traz show e tal. Então eu conheci eles no começo e tudo mais, eu ia pra São Paulo, eu ajudava no evento deles. E aí em 2018, é, 2018, a gente teve o nosso primeiro show em Goiânia, que deu vendas esgotadas, deu 520 pessoas no, no hotel Araruama. Que foi aí que minha amiga que trazia eles falou assim, nossa, você podia é, ter uma empresa, porque as pessoas querem procurar o K-pop Goiânia, e eu falo procurar você. Aí eu falei, ah, é verdade. Aí eu, em abril desse ano, eu criei a minha empresa que chama Big Orange. E aí, nesse, de abril, não parou. A gente fez V&V, show do Vivi a gente fez Busters, Mask, é, os eventos de anime igual você, né? Conferiu a gente, a gente fez Tomodachi. É, a gente fez um evento em agosto que deu 300 pessoas, a gente teve que barrar as pessoas porque não tinha como mais entrar porque era é no Teatro Sonhos lá no Liceu e não cabia. A gente fez um evento ontem também numa, num pub que também deu em torno de 250 pessoas e era a capacidade máxima do lugar era 200, a gente teve que também barrar as pessoas para não, que não podia entrar, agora a gente vai procurar um lugar maior. Porque a gente vê cada dia crescendo. E o interessante é que quem foi no evento de agosto, não são vezes, as pessoas que foram no evento ontem. Ou seja, então o público é, é muito extenso, muito grande. É um público bem expansivo, né? Eu vejo sim, que sim. a cada vez aumenta mais a quantidade de público, o envolvimento também, né? O pessoal, ele tá super ativado, é. muito bom. É porque o Game Pop atrai as pessoas por causa daquele jogo LOL, League of Legends, que é da Coreia, né? Já acontece o campeonato e tudo mais. Então vai só crescendo, só crescendo, isso. só crescendo. Isso que eu observo também, eu vejo muito que o Ló ele está se juntando com a, o K-Pop, ele tá fazendo aquela junção, né? Acho que o universo em si todo tá se juntando todo, o geek, o anime, o K-Pop, é, tá Lo, tudo tornando um só. É a cultura muito... geek, né, tá se tornando uma só, é verdade. Agora uma coisa que a Campus Party conseguiu trazer, né, em si, é isso, sabe? Porque a junção dela com vários segmentos, ela está abraçando tudo, sabe? Isso que é bacana. Eu acho super interessante quando você olha para o é, um segmento e abraça ele e consegue juntar tudo. Então, eu acho que essa Campus Paria de Goiânia certamente vai ser lembrada para muitas gerações. Nossa. Foi muito, muito, muito interessante. Não, muito bom, muito bom mesmo. Temos aqui até é, o... Homem de Ferro, daqui a, na nossa área, né? Um dos cosplay, né? Que chegou, tá lá, né? Já chegaram os cosplay? Deixa ah. A gente vai chamar ele agora hein, aqui no palco, fazer uma apresentação para vocês verem. Ele tá é, ali cosplay é um pessoal dedicado, né? É, um super dedicado. Muito nossa. bom mesmo. E, Bruno, fala um pouco a respeito do, do, das apresentações que você vai ter aqui hoje, né? O que é eu... que promete? Isso, hoje vai apresentar... O pessoal de Anápolis vai vir se apresentar hoje. Um grupo de Goiânia que ganhou o prêmio da Embaixada Coreana em Brasília. Quando foi julho, né? Elas foram em julho, elas vão se apresentar hoje pra gente. O Milênio também, que é um grupo que os membros dão aula na Vibe 62 de K-pop. Então, a qualidade é boa da Bom. apresentação aqui. É o é que vai prometer, né? Vai, vai, vai prometer. Vem, vocês assistem, é três horas da tarde. Isso é bem legal. Três horas, ótimo. Aí, lembrando, pessoal, o cosplay vai começar às duas horas, né? O nosso concurso, a apresentação... É, o Q-Pop começa às três. Isso Lá pro final mesmo da tarde A gente vai ter o, a batalha de rimas aqui no palco Com o DJ Tubarão Vamos trazer é, vários segmentos né, Tipo assim Fazer essa junção aqui hoje né, Juntar tudo E mostrar pra vocês um mix Do que o AnimeG Representa hoje né, Pra Goiânia E, e para outras cidades também né, Que uhum. tá é, Podendo conviver com a ideia do Anime G. é isso? Vai ser bom, vai ser bom Vai ser ótimo é, eu quero trazer aqui sua amiga só para dar uma palavrinha aqui para gente. Vem, Naira. É. Aquela vai ser a palestrante hoje, é bom ouvir ela. Né? Senta aqui, agora, sua vez. Bruno. Olá, eu... tudo bem? Eu sou a Naira e eu faço parte da revista Coreain, que hoje é o maior portal voltado para divulgação da cultura coreana no Brasil. Olha. E, era qual a sua assim, a expectativa hoje para esse evento, para o, o Anime Jean si 4.0? Eu estou bastante animada, porque é, uma boa parte do público confirmou a vinda hoje. E é muito interessante ter, num evento tão é, internacional, o K-Pop sendo representado, infelizmente sendo representado por Goiânia. E também estou com a expectativa muito alta pelo Anime 4.0 que já está vindo aí em janeiro e vai, é, vai ser uma grande novidade ter o K-Pop nele dessa forma que virá agora, com sala, com eventos e, e concurso cover, então a expectativa está alta. A na era é o que, que você achou da Campus Party, está colhendo a participação de vocês, primeira vez no Brasil, K-Pop no evento Campus Party? Em São Paulo, se eu não me engano, no ano passado, teve um, um pequeno workshop de K-pop dentro da, da Campus Party. Mas é a primeira vez que tem a, algo realmente voltado para a cultura coreana, além de apenas dança, clipe, essas coisas. Então, eu acho que é muito interessante a Campus Party estar tá tentando atingir vários, vários segmentos de Isso. cultura, além da cultura geek já estabelecida. Eu fiquei sabendo através do meu amigo Bruno, né, algumas coisas, como é que foi você receber o pessoal lá fora do, do, do país, né, no caso você viajou para fora, teve acompanhamento, conta um pouco dessa experiência pra gente, como é que foi conviver com os ídolos K-Pop de tão de perto, assim? Bom, eu já tive, felizmente, a oportunidade de ir duas vezes a Coreia e lá eu desenvolvi grande parte do meu trabalho em relação ao K-Pop. É, pude... É, conhecer muitos artistas, pude conviver com eles, pude trabalhar no backstage de vários shows. Então é um mundo novo, é um mundo diferente, é muito diferente do Brasil. E é bem positivo, foi bem positivo para a minha vida, foi bem positivo para o K-pop no país. Então fico satisfeito. É, seria interessante eles poderem dar uma passadinha aqui no Brasil, dar né? uma será uma agenda deles, pegar, juntar um pouco, e ah, não, vou lá. É, quem sabe, né? De fazer conseguir se juntar para trazer os plano o quem sabe, né? Pode acontecer essa possibilidade. Dependendo da agenda dele, a gente consegue trazer eles para cá e tal. Mas seria bem interessante, né? Porque o, o K-pop, hoje em dia, é uma marca, né, No Brasil. E conta um pouco, Naira, assim, o que é que vocês prepararam para hoje, no caso, em si, a participação da campus aqui na área Stream. Hoje, como o Bruno já falou, né, reforçando, a gente vai trazer o Random Play, que é um marco no K-Pop. É, um, é o carro-chefe dos principais eventos hoje no mundo. É, depois vai ter uma palestra comigo. Eu vou falar um pouco sobre essa experiência de trabalhar com artista e o backstage do K-Pop, como que a Coreia chegou lá e tal. E depois a gente vai ter a apresentação cover, que talvez seja o segundo maior carro-chefe hoje em divulgação de K-Pop no mundo. Show de bola. Então, eu já vi que o negócio vai ser bem animado, né? A campus vai finalizar hoje com chave de ouro, né? Com certeza. Muita coisa. É, Nayara, que, é, o que o pessoal falou sobre essa participação? Já que Bruno falou, mas eu queria ouvir de você. Qual foi a, a reação deles quando falou que teria uma apresentação de K-pop dentro da campus? Na área open Felizmente, boa parte do público K-Pop também é público geek. Então foi meio que unir o útil e o agradável. Eles já poderiam vir pra cá e o K-Pop foi mais um motivo para eles virem para Campus Party. Nossa, show de bola. Eu fico feliz, Naira, porque... Eu agradeço. É, agradeço muito a participação em palco e... Lembrando, pessoal, ela vai ter a palestra dela, né, a que horas? Às 13h30. Oh, é, 13 Isso, exatamente. Então eu aguardo vocês aqui para poder estar tá vendo a palestra já muito interessante, contando a história do K-Pop, o que, é que ela viveu fora, né, do Brasil, que é uma realidade totalmente original e, e sem, sem é, como vou falar assim, sem igual, né, Nayara? Obrigada. Quando você olha a realidade de fora do Brasil e compara com a nossa, você sente que é uma coisa totalmente fantástica, né? Você teve uma experiência assim que muitos gostariam de ter e não tiveram. Mas hoje o pessoal vai conseguir acompanhar isso através de você, a sua palestra. Agradeço muito a sua participação. Obrigado. Obrigada. Né? Obrigado. Vou chamar o David. Vou chamar aqui no palco o David. David, o nosso cosplay. Ah, aqui. Quem gosta aqui do Domo de Ferro, aqui, levanta a mão. Aqui vamos ter uma, uma entrevista agora com o nosso... Máquina de, máquina de Combate. Agora. David, conta aí pra gente qual a experiência que você está tendo aqui na Campus Party. Pra gente. Rapaz, deixa eu ver se tá saindo áudio. É, eu vou traduzir pra vocês aqui, porque está... É, o qual microfone. Você? É... David, fala pra gente qual a experiência que você está convivendo aqui na Campus hoje. Cara, está muito massa hoje. Pena que eu só vim hoje, eu queria ter vindo todos os dias. Ele está falando que está muito massa e queria ter vindo aqui todos os dias. Então, assim, foi bom, muito bacana, né? Faz uma encenação pra gente, David, aqui no, no palco, aqui pra galera ver. Olha que bacana, muito bom. Ótimo. Pessoal, quem, quem quer tirar foto com o David, David vai estar aqui agora, tirando foto com vocês. Mais tarde, está chegando mais cosplay aí, muito coisa, até uma, uma, uma armadura que eu vou estar usando também aqui, agorinha, né? Do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro, a máquina... 6. A Max 6. Eu vou estar usando ela agora aqui também, assim que terminar a entrevista. É, a gente vai dando um procedimento e vai estar deixando outras pessoas participarem. E logo, logo tem o Wally Oliveira, que é o nosso apresentador de hoje. O palco, ele vai estar falando um pouco sobre os games, falando do universo em si. Vai ser muito interessante mesmo. David, obrigado pela participação. Obrigadão mesmo. Conto com você, viu? Pode mandar ver aí no pessoal. Pode finalizar? Eu chamei aqui no palco o meu amigo Leonardo. Obrigado, pessoal. É, agradeço a todos por estar aqui nessa manhã aqui, né, de domingo. E está aberto o Anime Gym Festival na Campus Paro e Goiás 2019. Obrigado, pessoal, a todos pela atenção. E vamos que vamos para o Anime 4.0 de janeiro. Aguardo todos vocês. Sigam nossas páginas, nosso Facebook, tudo que tiver ao nosso alcance de vocês está Provavelmente dito, a vocês acompanharem e ver sempre de perto o que, o que a gente faz no nosso projeto em si. Esse... É, lembrando que vai ter sorteio de brindes, as pessoas que seguirem o arroba animigin vai ganhar brindes. Então, depois chega aqui no palco e mostra que você está seguindo e retira o seu brinde. Muito bacana, o brinde está muito bom, ontem a gente distribuiu lá na área do da praça de alimentação, foi muito bacana o pessoal interagindo, hoje vai ter novamente muitos brindes para você, então vale a pena você poder seguir o Anime Gym Festival poder conferir e poder estar com a gente a partir de agora vivendo uma nova etapa do Anime 4.0 aguardo todos vocês e espero vocês até o final do evento, acompanhando todas as atividades do no nosso palco e lembrar também Anime Gym Festival janeiro 2020 obrigado Obrigado pessoal, até mais e fica a programação adiantada desde agora, o início do, na, da nossa edição bônus aqui na campus.